Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui, ó. Aqui tá as peças do nosso motorzão, aí, ó. O motor da 160. Ela tá aqui, ó. Montada já. O motorzinho tá aqui. Eu vou fazer a preparação amanhã. Tudo pronto, ó. Bielinha TXK. Tudo vira. As tampas deu uma pintada, mas tem um machucado aí na tampa, aí, ó. Machucado um de uso mesmo. O cabeçote nosso que foi jateado. Não tá feito ainda, a gente vai fazer. Não. É, o João ainda vai fazer ainda, não tá pronto. Só foi jateado, levamos lá para jatear na oficina. Ó. Aqui tá a flange, nós vamos usar uma flange de 2 mm. É, não vai usar, não vai usar curso, rapaziada, o curso da 160 original. A flange é para não precisar tirar lá em cima do pistão. Porque o pistão de CRF é maior. Aqui, ó. Pistãozinho de CRF. 65,5. Standard, ó. Olha aí, ó. Pistão standard. 65,5 da CRF. Beleza, família? Então é isso aí. Como o trampo é outra oficina, não tem como eu estar tá aqui gravando pra vocês todo dia. Porém, o João vai montar aqui. Eu vou ver se dá um tempinho pra ele poder gravar alguns pedaços aí do vídeo Aí da pré-montagem e tal Aí eu peço pra ele me mandar, eu faço um vídeo e mostro pra vocês, beleza? Ficando pronto também traga a moto no canal Demorou? Tamo junto família, forte abraço Não se esqueça do... Sempre tá vindo aqui no Ju, hein? Precisou de serviço, costa aqui no Ju Precisando de serviço aí, rapaziada? Pra encostar aqui no Ju Preparação aqui é com ele mesmo, ó Então é uma maritaca aqui meio brava Mas ela é gente boa oh, oh, Vai ficar atrapalhando o vídeo aí, mano? Sobe aí <risos> Aí, família A motoca brava aí, ó A zona tá aqui, ó Depois do acidente Deu umas amarradas nela aqui Quebrou aqui o paralama o é, que mais quebrou? O retrovisor só comeu, só quebrou o um manicoto, deu uma comidinha aqui no retrovisor só. Quebrou o painel, quebrou o manete. Aqui tinha quebrado. Comeu aqui ó, inteirinho os cabos tal. Troquei tudo novo. Troquei só aquela ali e mandei ali a roda pra me poder trazer pra cá. De resto tá tudo, tudo quebrado, tudo ralado. Ó. Graças a Deus não machucou o Dori. Amassou o tanque aqui, ó. O Dory tá guardadinho lá. E vamos esperar ficar pronto, aí O motorzinho tá ali no Ju. Aí ficando pronto eu venho gravar pra vocês. Aí eu chutei. que você... então, é. cabeça. Aí o Eves, um pouquinho já tá saindo já. De linha nova, já no lugar embreagem agora é. é. já está sem a tampa Tá Mais uma no acerto aí, faz uma desfaurou Será que ele pegou o celular pra gravar, se desligou? Que atrapuração Ó, segredo de ser um bom mecânico Aí ó, fala aí Ju, mostra aí 7 horas da tarde tem que tomar uma cerveja Senão não sai a moto Tá vendo rapaziada? Ó, tá aí ó A motinha vai ficar boa, hein, rapaziada? A bateria dele é tá perfeita. E aí, Cocomotors. Que Ó, a bateria minha, rapaziada, chama Cocomotors. Não é não, mano, é K-Motors, É porque ela já tá dando carregada lá no carregador. Ó! Ó!